No último episódio, o Haunter evoluiu para a Genga. Enfrentamos Hitmon Lee e Hitmon Chan no ginásio de lutadores. Depois com a Pokéflauta, acordamos dois Snorlax e os capturamos. Feito isso, fomos enfrentar a grande Sabrina no ginásio psíquico. E agora, com a insígnia de ouro, a jornada continua, Snorlax e o desafio ninja! Olá, treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! É isso aí, TM18! TM18 é o Counter! E agora vamos voar para Lavender! Muito bem, antes de seguir viagem, vamos dar uma parada aqui em Lavender. Primeiro para alterar os nicks dos pokémons. Geralmente eu não coloco nenhum apelido nos Pokémon, mas nessa versão japonesa do jogo será necessário para identificá-los, mais fácil, que como vocês podem ver os nomes estão diferentes. Muito bem, o Quake é o Snorlax e o Alpha é o Mil. E a segunda coisa que eu queria fazer é conseguir a melhor vara de pescar do jogo. E para isso vamos pegar aqui a Rota 12. Ela está aqui na Rota 12. Já estivemos aqui no episódio anterior. A batalha Muito bem Hoje começa o treinamento do Snorlax Vamos lá Snorlax Golpe de corpo É isso aí Snorlax venceu a primeira batalha e vamos em frente. Opa, mais uma. Ou, oh, poliwag. Poliwag é do tipo água. Golpe de corpo. E agora? Sheldon. Horsia. Horsia é do tipo água. Fora. Ah, agora não tem mais os Snorlax atrapalhando a passagem. Ou oh, mais uma batalha. Voltor. corpo, toma barrigada, e agora, o oh, Electrode, ele é conhecido como a bola-bomba, ah, ele explodiu, ah, moleque, ah, nem arranhou os Dorlax! Electrode é a forma evoluída do Voltorb Vocês precisam ver o dano que causa uma explosão de uns Dolux É isso aí, conseguimos a Super Vara Agora, de volta para Celadon Porque chegou a hora de capturar os quinto membro da equipe Da equipe de Elite Lembrando que esse é o objetivo dessa série Formar um time forte para depois encarar Pokémon Stadium o quinto membro da equipe está aqui! Opa! Algo mordeu a isca! É o Slowpoke! Haha, Era justamente o que eu queria! <risos> Agora só tem um problema... O Stolax acaba com ele no Briteleco! bola vai! É isso aí, capturamos um Slowpoke! É isso aí, agora temos um Pokémon de Água Agora a gente tem um Pokémon Fantasma, um Psíquico, um de Fogo, um de Água e um Normal Ainda está faltando o sexto membro da equipe Eu quero ver aí nos comentários quem é que vai acertar qual, vai, qual é o, o sexto membro da equipe Agora sim, vamos rumo à cidade de Fuchsia E para isso vamos pegar a Ciclovia Aqui na Ciclovia também tem batalha e é contra os bikers Os motoqueiros É engraçado, isso aqui é uma ciclovia Mas eles estão de moto Aproveita e comenta o que você tá achando desse.. Timaço! De We'll <laughs> be Na verdade, para a Fuchsia tem dois caminhos, e esse aqui é o mais curto. O, o segundo caminho eu vou deixar para depois, quando eu precisar treinar para a Liga. Na verdade, existem duas rotas que levam a Fuchsia. Pela ciclovia, que é o mais rápido, ou continuando aquele caminho que acabamos de fazer pela Rota 12. Envenenado os ataques do tipo lutador são super efetivos no tipo normal, como é o caso dos Snorlax. Ah, mas os Snorlax encara a si mesmo. O counter aqui vai ser muito útil. O counter é um ataque que você devolve o dobro de dano que foi causado. A vantagem dos nords é que ele aguenta a pancada, já que tem muita vida. O de corpo ainda tem a chance de paralisar o adversário Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, só na barrigada. Chegamos ao final da ciclovia! Opa, tem mais treinador por aqui! Oh, Spiral! Há quanto tempo eu não vi um Spiral? Snorlax! Rockslide! Ataque do tipo pedra, super efetivo contra os voadores. Oh, Fearow! Vamos lá, Snorlax! Deslizamento de pedras! Fearow é a forma evoluída do Spiral! Saúde! agora? ou oh, DUT é a forma evoluída do Dodu! ou oh, Ataque Fúria! Oh! Rock Slide. E finalmente chegamos em Fuchsia! Primeiro vamos recuperar os pokémon! E agora para o ginásio! Vamos lá, primeiro oponente! Oh, o malabarista quer batalhar, né? Oh Drowsy. Vamos lá, Snolas! Drowsy ataca com confusão! Toma barrigada! Drowsy fora de combate! Tem pouca defesa, hein? E se tem pouca defesa, toma! Ha! Cadabra fora de combate! E agora, vamos para o próximo. Ou oh, hipno. Hipno é a forma evoluída do drowsy. Golpe de corpo Hipno fora de combate É isso aí Próximo Vamos lá, mais um Drauz Arrebenta E fora! E agora? Outro Drauzio! E agora? Cadabra! Ou oh, Raio Psíquico! Cadabra, fora de combate! E agora... Outro Drauzer! Arrigada dele! Vê só! É isso aí, vencemos mais um! as energias e agora Pokéflauta! flauta que como maravilhoso muita gente se esquece mas você pode ficar acordado os noites com Pokéflauta! flauta Fora de combate. Opa, outro Arbok. Pra cima dela, isso arrasou. É isso aí, ah, que são essas paredes invisíveis! Outro tomador, vamos ver. Muito bem, o que teremos agora? Sand Slash! Sand Slash ataca com Slash! Sand Slash! Fora de combate! E agora? Arbor! Outra árvore. Árvore fora de combate. Ah, esse é o último, hein? Fora É isso aí Nível 40 Oh hipno! Essa não Acabou o PP do ataque Vamos ter que improvisar Rockslide nele Muito bem, PP restaurado. Vamos para o chefe! O líder do ginásio! Koga! Vamos lá, aqui tem que ser ninja. Ou oh, é o Coffin! Coffin, fora de combate! É o Muck. Oh, ele tá usando a técnica minimizar. Ou oh, errou o ataque! Isso aumenta a esquiva. Tá difícil de acertar agora! É isso aí, acertou! Hora de combate! E agora, outro coffin! Vamos lá Storlax, recupere-se Nossa, o Easy ataca com explosão Vamos lá, resista Agora vocês entendem porque eu escolhi o Snorlax, não é mesmo? O Snorx aguentou uma explosão E ainda foi crítico É isso aí, conseguimos a insígnia da alma Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima! Será do tipo normal, como o Diga Legão? Fantasmagórico Gengar, talvez será. Thunderbolt é um elétrico ataque. Talvez consiga caber por uma arma. Não me transforme num inseto, pois a vitória é fácil para um voador. Boa sorte com o Buck e seu gás letal. Faça o movimento errado e se dará mal.